Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Eu tô toda empacotada desse jeito porque hoje tá muito frio aqui em Dublin e eu não quero ligar o aquecedor pra não gastar energia demais, então eu tô toda empacotada. Vocês desculpem aí o look do vídeo. Eu tinha falado pra vocês que eu vou fazer intercâmbio, certo? E aí muita gente me mandou mensagem com dúvida Perguntando o que é, que é importante você saber Antes de embarcar nessa aventura Então eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês Como é tranquilo se preparar E já aproveito e vou dar 5 dicas que você precisa saber Antes de fechar o seu intercâmbio para Irlanda Roda a vinheta que enquanto isso eu vou buscar um chá quentinho ali para me ajudar a aquecer E aí a gente começa o nosso papo Então vamos começar! Muitas pessoas pensam que fazer intercâmbio é uma coisa super complicada Mas na verdade é bem mais fácil do que a gente pensa E a primeira dica é que você deve pesquisar e saber com clareza e certeza todos os documentos que você precisa para entrar como estudante no país em que você está querendo estudar inglês. No caso da Irlanda, é simples e fácil, porque é um dos países menos burocráticos para você entrar como estudante de idiomas. Na hora de você fechar o seu pacote de intercâmbio, se você escolher vir para intercâmbio com a agência, com toda certeza o consultor vai te passar detalhadamente todos esses documentos Mas é aquela coisa, gente, eu gosto de pensar assim Eu que tenho que saber das minhas coisas Então eu vou pesquisar e vou procurar saber ao máximo de informação Claro que eu vou perguntar tudo pro meu agente Mas eu não vou tudo que ele falava falar Ah, ok, amém Não, eu já vou saber de antemão e só confirmar com ele Faça suas pesquisas e não espera ninguém pegar na sua mão Colocar você no colo Sabe? Seja dono das suas coisas e tenha um rumo para as suas atividades. Ah, e fiquem tranquilos porque vai ter um vídeo aqui nessa série exclusiva de intercâmbio com todos os documentos detalhados assim, ó, mastigadinho para poder ajudar vocês nessa pesquisa. Então fiquem de olho que vai ter um vídeo sobre isso, só sobre documentação de intercâmbio. A segunda dica é, contrate pessoas de confiança para poder cuidar de você. Eu falei aqui em outro vídeo, se você ainda não assistiu, tá aqui nos cards sobre vir com a agência. Eu escolhi fazer, fechar o meu intercâmbio com a agência e a minha consultora, a Andrea, ela me explicou tudo, ela me deu bastante orientação. Então assim, por que que no, eu, no meu caso eu achei importante? Porque geralmente os consultores de intercâmbio, eles são ex-intercambistas e eles sabem tudo, eles já passaram por isso e eles vão passar a maior confiança. Como eu expliquei no vídeo, Aquele truque lá, como que você faz para fazer mais barato e etc e tal Acaba que com toda essa experiência Eles vão saber te orientar certinho Qual que é a época do ano melhor para você ir Como que é o clima, como que é os perrengues daquele lugar ele já vai te avisar e já vai te deixar mais preparado ainda para você não ter nenhuma surpresa e não sofrer Além de dica de passagem aérea e várias outras orientações Que ele pode te dar e te deixar mais seguro Falando nisso, você precisa saber como que é o clima do país para qual você tá indo fazer o seu intercâmbio E você precisa sa avaliar, sabe, fazer uma autoavaliação Se você vai gostar daquele clima Se você vai querer passar aquele período naquele clima Aqui em Dublin, por exemplo, não é novidade, eu já falei aqui em outros vídeos, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, se não é, você já sabe que Dublin é um lugar que chove a maior parte do ano, é nubladinho, é frio, então assim, se isso for, forem coisas que vá te incomodar, que você não vai gostar, então você já precisa colocar outro destino na sua lista. Ou seja, você escolhendo a Irlanda, você precisa de casaco, você precisa de roupa mais quente. E um erro que eu vejo muitos intercambistas fazendo quando eles chegam aqui na Irlanda. Eles não trazem roupa de frio, gente. Se você tem roupa de frio na sua casa, você vai trazer toda a roupa de frio que você tem com você pra usar aqui na Irlanda E chegando aqui você vai comprar só o complemento Uma capa de chuva, alguma coisa que você não tenha Ou que o que você tenha seja inferior, você precisa de uma qualidade melhor Porque economizar é muito importante Não deixa pra comprar tudo aqui se você já tem alguns casacos de frio em casa Alguma meia térmica Qualquer coisa que possa ajudar você a se aquecer Já traz o seu intercâmbio Para chegar aqui você comprar o mínimo possível Falando em economia Eu quero deixar um alerta aqui para vocês guardarem no coração de vocês Guardem dinheiro no começo do seu intercâmbio Porque assim Quando a gente chega aqui na Europa Pelo menos eu, que eu nunca tinha saído do Brasil A primeiro lugar que eu conheci internacional Foi Dublin Quando eu cheguei aqui, eu queria comprar para tudo! Se você ainda não ouviu falar, mas eu tenho quase certeza que você já sabe, tem uma loja aqui que chama Penneys, que é das redes Primark, né? Em outros países você vai achar pelo nome de Primark. E, gente do céu, é muito barato. Você compra roupa por 2 euros, 3 euros, assim, é muito barato. Chega lá, eu quero tudo, meu Deus, tô rica, cheguei na Europa, tô rica. Não deixem os números enganar você Porque você vê, ah, é só 10 euros, é só 15 euros, é só 20 euros Gente, isso é muito dinheiro Então já chega com o um pezinho no chão, com consciência na sua cabeça que você precise economizar e dar uma respirada para depois começar a gastar, viajar e tudo. Você vai conseguir aproveitar o seu intercâmbio, comprar suas coisinhas e viajar. Mas não faça isso assim que você chegar aqui, igual eu quis fazer, por exemplo. Dá uma respirada e se controla. Então economizem e considere cada euro valiosíssimo. Falando em euro, o governo irlandês ele exige 3 mil euros para você comprovar na hora de entrar no país caso você não seja cidadão europeu. É super importante você se preparar financeiramente para um projeto tão grande tão importante desse. Então a minha quarta dica é tragam mais de 3 mil euros, gente. É bom você trazer esse dinheirinho a mais para você evitar passar perrengue. Principalmente no começo, que você vai ter gastos super pesados. Pensa você sair da sua casa no Brasil, da sua rotina, que você já tá todo organizado, e chegar aqui e passar por dificuldade, de passar aperto, então cuida de você e tenha um planejamento financeiro ali certinho, a cabecinha no lugar pra hora que você já tiver com tudo resolvido aqui na Irlanda, aí sim você começa suas viagens ai come... oh, meu Deus, quase derramei aí sim você começa suas viagens e e comprar suas brusinhas na pênis é né? porque eu sei que você quer, não me engane ai ah, eu vou colocar aqui porque eu tô com medo de derramar eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa E para mim, ter que ficar dois meses a mais ali para juntar um pouco mais de dinheiro, além dos 3 mil Seria um sacrifício, mas vale a pena você fazer esse sacrifício Porque assim você vem mais confortável e aí dá tudo certo E esse é o plano, não é? é o, da nossa série, de todo esse conteúdo aqui Fazer com que o seu intercâmbio dê tudo certo Então vamos pra nossa quinta dica Pesquise as escolas antes Antes de você fechar o seu intercâmbio Na Irlanda existem escolas com diversos preços e diversas realidades Então lembra que eu ensinei vocês a ir atrás dos alunos E descobrir como que é para ter um depoimento real daquela escola Pergunta também do seu agente de intercâmbio Qual que é a diferença de uma escola e outra Os pontos positivos, os pontos negativos, o que é melhor Porque assim, o que é bom para mim pode não ser bom para você O que cabe no seu bolso pode não caber no meu bolso então faz um equilíbrio e tenta entender na sua cabeça o que é prioridade pra você e depois que você escalar ali a ordem de prioridade, o que é mais importante pra você ter numa escola e o que é menos importante aí você vai conseguir descobrir certinho o lugar ideal que você vai se sentir feliz e que você vai gostar de estudar eu tô falando isso tudo porque às vezes a gente vai ver depoimento em grupos de whatsapp, grupos de facebook e aí a gente vê uma mesma escola sendo elogiada por uns e criticada por outros, e a gente fica Pai, a escola é boa ou é ruim? A verdade é que a expectativa de cada um é diferente. Como eu disse, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Então entenda direitinho o que é que você quer e depois veja no depoimento real da pessoa o que que tava ruim pra ela Porque às vezes você não se importa com aquilo e às vezes o que ela achou que tá mais ou menos tá bom pra você tem que tá muito bom Entende? Nossa, eu fui muito confusa agora, mas eu espero que vocês tenham entendido Se vocês não tiverem entendido, deixem nos comentários que eu esclareço mais ainda E o legal de vocês estarem acompanhando essa série é porque eu vou conseguir mostrar pra vocês as diferenças e as pe peculiaridades de cada escola, vai ter tour em várias escolas. Então a primeira, a primeira escola eu vou estudar duas semanas e aí vai ter tour na biblioteca da escola, como que funciona a sala de aula e assim eu vou de escola em escola no decorrer do nosso projeto e vocês vão poder ter uma análise, entender, ver não é essa escola que é o ideal pra mim, não é essa daqui eu já não quero. Então fica de olho na série porque vai ajudar muito você se inscreva para você não perder nada. E esse conteúdo dessa série serve também para você que já sabe muito de intercâmbio, mas que você tá ali, querendo fechar, tá nos últimos detalhes. ativa, tá né? E o vídeo está chegando ao fim, mas você pode acompanhar em tempo real tudo que tá rolando lá no Instagram do Maria, é viajar, vendo os stories, vendo o feed e gente, fica comigo, acompanha essa série que tá vindo muita coisa legal por aí, tem mais vídeo explicativo para te ajudar nesse passo a passo, é uma ordem dos fatores e logo a gente começa na sala de aula e aí eu vou começar a filmar as escolas para vocês. Pega esse vídeo aqui e compartilha ele no WhatsApp, nos grupos todos que vocês você tem e para todos aqueles amigos que você sabe que estão precisando aprender uma nova língua, que estão querendo fazer um intercâmbio estão querendo entender mais sobre isso, tá bom? Inscreva-se que tá vindo muita coisa legal, vai vir mais alguns vídeos com conteúdo para preparar para o intercâmbio e aí logo eu começo a filmar as escolas e vai ser muito legal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, obrigada por ter assistido, tchau!